O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, Por proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo Vai para longe de mim Satanás Tu não pensas como Deus e sim como os homens Palavra da salvação Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém, Amém. Irmãos e irmãs Deus fez um pacto de amor Com a humanidade E nós vemos Ao longo da história da salvação Deus que faz alianças Com o seu povo E uma delas É a aliança que ele faz com Noé que representa aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que são obedientes. E nós bem sabemos que na história do dilúvio, depois que tudo renasce após aquela grande chuva, Deus então estabelece esta aliança com o seu povo ali representado na família de Noé, pela família de Noé. E o grande sinal é o arco-íris depois daquela tempestade, como um elo, uma ponte entre Deus e a humanidade. Deus então diz que vai preservar a vida de todos aqueles que Ele ama. Irmãos e irmãs Nós fazemos parte de uma geração Que está Diante da nova e eterna aliança Que é a maior aliança que Deus fez Com a humanidade Que é justamente a aliança com o sangue Por meio do sangue de Jesus Cristo É esta que o Senhor nos apresenta E o grande sinal Que nos liga a Deus é a Eucaristia Jesus vivo e presente e nós também passamos pelas águas não mais do dilúvio mas as águas do batismo que nos purificam que nos faz que nos fazem filhos de Deus seguidores de Jesus Cristo e hoje no Evangelho Jesus fala aos seus seguidores Muitos falam várias coisas sobre Jesus, inclusive começam até a associar o mestre a outros grandes homens da Sagrada Escritura. Imaginam que ele é um grande profeta, que ele é João Batista que ressuscitou. Admiram a Jesus, mas não o reconhecem como Deus. Hoje nós vemos também na sociedade, muitas pessoas que até mesmo admiram Jesus, mas como se ele fosse apenas um ser de luz, né? um iluminado, alguns dizem. Mas não o adoram como Deus, não o têm como Senhor. Às vezes nós vemos até alguns livros, algumas literaturas que se utilizam de Jesus como um grande exemplo de homem mas retiram dele a sua divindade. Jesus Cristo, ao fazer-se homem, não deixa de ser Deus. E é ele que é o Messias, que quer dizer o ungido, o prometido. Hoje ele pergunta, o que os homens dizem de mim? E nós vemos que são várias opiniões que tem sobre Jesus. Mas apenas Pedro, que representa agora os discípulos, movido pelo Espírito Santo, diz, tu és o Messias. Ou seja, Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que era tão esperado pelo povo. Este mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo, depois de um tempo, quando começa a ouvir Jesus a falar que vai passar... Pela cruz, pelo sofrimento, ele tem a ousadia, o atrevimento de repreender o Mestre. Ele reconhece Jesus como Messias, mas a ideia que ele tem de Messias ainda precisa ser purificada. Irmãos e irmãs, nós acreditamos em Jesus Cristo, mas nós precisamos, de fato, dizer quem Ele é para nós. Senão nós vamos ficar com algumas respostas decoradas na catequese Que realmente revelam quem é Jesus Mas não revelam a experiência verdadeira que cada um deve ter com ele Vocês, alguns de vocês se lembram daquela catequese antiga de perguntas e respostas Que era até mesmo didática, não é? Mas para muitos apenas... E nem sempre levava um encontro verdadeiro com Jesus Era mais uma, uma forma de assimilar não é, a doutrina Por meio de, de informações apenas E nem sempre tinha como foco o encontro com Jesus E por conseguinte com a sua doutrina O seu ensinamento através da igreja Não estou falando que, ela, que naquele tempo nós devíamos dispensar aquela maneira Estou dizendo que é preciso dar um passo maior apenas de saber que Jesus é o Messias. Havia até uma mesma pergunta, né? Quem é Jesus Cristo? E algumas pessoas respondiam perfeitamente, mas a pergunta que Jesus faz é: quem sou eu para você? Sabemos que ele é Senhor, sabemos que ele é Salvador, sabemos que ele é Messias, mas o que de fato Jesus representa na minha vida? A maneira como eu, eu costumo viver, a forma como eu assumo tantas coisas na vida, revelam quem Ele é para mim. E Jesus é aquele que passa pela cruz. Os seus seguidores, que somos nós, também temos as nossas cruzes. Assim, nesses momentos mais difíceis, como o Senhor também que experimentou a rejeição experimentou as contrariedades, nós devemos permanecer fiéis a Ele, firmados em Cristo Jesus. Quando Pedro, ao ouvir Jesus falar que vai sofrer e vai morrer para depois ressuscitar, Pedro, ele rejeita isso. Ele quer Jesus, mas ele não quer, naquele instante, as consequências de seguir a Jesus Cristo, ele quer Jesus como o Messias triunfante, ele quer Jesus não é, glorioso, assim como o povo daquele tempo imaginava que seria o Messias, um grande líder nacionalista, não é? alguém que resolveria todos os problemas do povo de Israel, alguém que colocaria aquele povo não é, num patamar tão elevado que agora os seus inimigos estariam debaixo dos pés destes. E Jesus vai mostrar que na verdade Ele é aquele que se inclina sobre os pés Dos apóstolos para dar o exemplo do serviço Ele vai mostrar que a vida é feita de sacrifícios E a vida tem as suas cruzes Quando se segue o Senhor Mas a vida com Jesus Sempre vai apontar para a ressurreição Tanto aquela Definitiva quando depois desta morte, se nós realmente não é vivermos em Deus Vamos nos encontrar com Ele e viver para sempre Quanto as experiências que nós fazemos diariamente nessa dinâmica da vida De morte e ressurreição Nós estamos morrendo constantemente quando a gente tem a capacidade de renunciar Por um bem maior Estamos ressuscitando sempre quando nós nos renovamos. Quando alguém é capaz de morrer para o próprio egoísmo. Quando alguém é capaz de renascer para um jeito novo de viver conforme o ensinamento do mestre. Morte e ressurreição acompanham a vida do cristão. Se Jesus é aquele que passa pela cruz e ressurge, também os cristãos passarão. Pela cruz, mas com ele vão ressuscitar. Portanto, meus irmãos, a vocês de uma forma especial, que rezam pelas almas desses entes queridos, saibamos que a morte é uma passagem, não é o fim, não é o ponto final, é apenas a vírgula para aquilo que Deus sonhou para nós que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, o coração jamais sentiu e que é realmente o local, não local físico, não é, mas é a vida no coração de Deus e o céu é este local, entre aspas, é estar inteiramente no coração de Deus. Nós queremos então tê-lo em nosso coração como Messias e Senhor, mesmo nas horas mais difíceis de cruz, para que um dia estejamos no seu coração, no céu, na eternidade que nos espera. Vamos ficar em pé? E a oração é aquela que sustenta os seguidores.